E gente linda! Eu sou Jane Giovanni. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já se inscreve no canal e deixa seu like. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu me maquio para os vídeos Essa maquiagem que eu estou agora Que é uma maquiagem para o dia a dia que eu uso todas as vezes que eu vou gravar o vídeo Com pouquíssimos itens eu faço essa maquiagem básica Ela não é uma maquiagem carregada Porque eu sou uma pessoa que usa pouquíssima maquiagem Confere aí como eu falei no início do vídeo, eu vou usar pouquíssimos itens. Uma maquiagem bem básica, só para você ver que você pode ficar maquiada, mas com pouca coisa. Olá, olheiras! Olha as minhas olheiras, tô totalmente sem maquiagem. Vou começar com o meu amigo inseparável, corretivo de olheiras. Da marca Rinode da linha Dezel. Ele é próprio para olheiras meio arrocheadas, então existem vários tipos. Esse é o que eu escolhi porque eu tenho as olheiras meio já quase ficando escurinhas. Então ele é super fácil de aplicar, ele é como uma pastinha, você vai depositando assim nas olheiras, ó. Ele tem essa cor assim rosada mesmo, porque ele é próprio para olheiras escuras. Não precisa esfregar, você vai depositando e dando batidinhas assim, ó, que ele vai fixando melhor. Aqui ele ficou meio rosado. Pronto, já deu pra perceber que já deu uma, uma leve cobertura nas olheiras. Eu espero secar um pouco e agora eu venho com a base. A base que eu uso também é da linha Rinode, aliás, aqui é, eu tô toda com a linha completa da Rinode, da linha Dezel. Essa base, ela é de leve cobertura, tá até velhinha, gente, olha, tão feinha que saiu a, a marca, mas ela é da linha Night Skin, ela é de cobertura leve, efeito segunda pele. Ela não é de alta cobertura, não cobre as imperfeições, é pra maquiagem leve mesmo, pra o dia a dia, pra isso aí que eu vou mostrar pra vocês. Então eu coloco um pouquinho aqui, eu não passo no rosto todo, por quê? Vou explicar para vocês, porque essa base, para quem tem pele oleosa, ela não, não vai dar muito efeito, não vai segurar muito, sua pele vai ficar, ficando oleosa e eu passo assim com o dedo mesmo, aqui eu também vou depositando, para quem tem pele oleosa, então como eu tenho uma pele oleosa normal, mista. Na zona T aqui, minha testa é muito oleosa, então eu não passo na minha testa, eu passo só aqui no rosto. Gente, você pode aplicar essa base com o pincel também, mas eu, eu aplico com a mão porque eu sinto uma segurança, eu acho que eu aplico mais rápido, mas eu posso outro dia... É, passar com o pincel também pra vocês verem que é a mesma coisa, ela dá o mesmo efeito Deu um efe... dá pra perceber que eu tô de base, mas ela não é de cobrir as imperfeições, porque volta a dizer, ela não é alta cobertura é pra maquiagem leve mesmo pra o dia a dia, efeito segunda pele agora eu venho com sombra, eu gosto muito de usar essa sombra também, da minha diesel eu vou também depositando aqui na pálpebra ó, nessa parte maior bem rapidinho você vê que é uma coisa bem rápida Pronto, apliquei a sombra na parte da pálpebra, bem rapidinho, coisa simples. Agora eu venho com esse tom mais escuro para dar um toque né, aqui no cantinho do olho, embaixo aqui ó, da pálpebra aqui, abaixo do ossinho, aí eu, você vai dando batidinhas e vai vendo até onde chega o efeito. Quem já tem habilidade com pincel, você pode fazer isso com pincel, viu gente? e esse aqui ó e você vai espalhando assim para poder um, dar um tipo um efeito degradê uma esfumada com o dedo assim ó coloca nos comentários como é que você usa se é pincel ou se é o dedo eu ainda prefiro fazer com o dedo mas outro mas posso outra oportunidade mostrar o pincel também. Percebeu que deu uma escurecidazinha no cantinho. Agora eu vou com esse lápis para olhos, mas eu uso para delinear porque ele é tão pigmentado, tão cremoso, que eu usei para delinear aqui. Eu vou tentar fazer aqui sem borrar. Vou fazer um contornozinho aqui assim, ó, tipo de gatinha. Levemente só para dar uma Eu sempre borro esse porque eu não enxergo direito com o olho esquerdo. E quando eu fecho esse olho para fazer o de cá, eu fico meio, meio perdido. Esse aqui eu usei para delinear em cima. Ele é um lápis para olho, mas como ele é bem pigmentado, bem cremoso, eu uso para delinear em cima. E o um delineado fixa. Agora eu vou usar embaixo que é esse lápis para olho, o Cajal. Esse lápis Cajal, também da linha o da Renaudet. E aqui eu faço bem levemente. para você que quer crescer o olho, passa mais lá de fora, assim. Tá? Pra dar uma levantada na sobrancelha, eu vou usar esse lápis aqui. É um lápis simples marrom. Eu não marco muito a sobrancelha porque eu gosto da minha sobrancelha o mais natural possível. Então ela já é fininha e eu só faço dar uma realçada nela. Estão gostando? Agora eu vou usar essa sombra pra quê? Pra dar uma iluminada aqui embaixo da sobrancelha. E aí eu aproveito e dou uma passadinha aqui pra dar iluminada no nariz. Aqui. Na boquinha. E aqui no cantinho do olho, né? Como podia faltar, né? Tô fazendo bem rapidinho, gente, só pra vocês terem uma base. Mas quando eu faço no meu dia a dia, eu faço com mais calma, com mais cuidado, pra não ter nenhum borrão. E aqui eu tô fazendo só pra vocês terem uma base e pra você fazer em casa também. O pó compacto, que eu também uso esse esse é o médio 2 da RinoD também da linha Diesel. combina com o meu tom de pele e ele é maravilhoso esse pó viu gente, ele dá uma matificada, não deixa sua cara com cara de pó de arroz, o pó sim eu uso o pincel, Aqui, na testa lembra que eu falei que não, passava, não passei a base na testa, aí eu dou uma matificada com o pó, viu que minha testa estava brilhando vou passar também o Blanche, que não podia faltar, que eu uso também esse, é a cor cherry. Então como ele é um pouquinho mais escurinho, eu passo bem do... só uma passadinha do pincel e ainda bato, ó, senão a cara fica muito rosada, né? E aí vou passando bem de leve, só pra dar um toque. E agora o batom. Eu escolhi esse vermelho impacto mate. Esse aqui fixa bem, ele não sai. Antes dele eu posso usar também o balme. Você usa antes do batom matte. Ele vai hidratar seus lábios e fixar o batom e não craquelar. Então como eu já usei o balme antes de passar, antes de tudo eu já gosto de usar o balme bem antes para ele hidratar meus lábios, eu não usei agora. Lindo, né, gente? Gostou? E agora, para finalizar tudo e realçar meus cílios, eu vou usar a máscara que não podia faltar, né? A máscara é essa aqui. A máscara é essa, alonga e define. Ela dá um alongamento nos cílios fantástico. só uma camadinha mesmo, só pra mostrar mas se você quiser um efeito mais alongador você vai passar duas camadas ou mais e agora peraí que eu não terminei não o toque final, que eu não enxergo nada sem ele. Essa é a minha rotina antes de gravar os vídeos pra vocês. Então é isso, gente linda. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.